Sr. Tia trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O seguinte, rapaziada. E morerada também, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, se torna um membro para ajudar na qualidade desse canal, fechou? Cara, eu tô aqui no meu servidor, versão 5.9 tank, um Servidor muito top, que dá 10k de cupom com batalha. Um servidor muito top mesmo, mano. Já tá dois meses online. Dois meses online com atualização, manutenção. Sempre tentando, é, tentando aprender cada vez mais e atender os players como eles querem. Fechou? A gente tá aqui vendo essa caminhada aí há dois meses. E nisso, eu vim ensinar vocês a como ficar forte aqui dentro do servidor. Porque tem muita gente que ainda tem dúvida. Mano, mas eu vou te ensinar, você que tá muito tempo sem jogar, a ficar forte. E assim você cria sua conta aqui no servidor e vem jogar. Lembrando bem que apenas pega para computador. Felizmente, a gente não disponibilizou para celular. Mas cara, faz o seguinte. Computador hoje em dia não está tão caro assim, não, mas se você ainda não tem condição de ter um computador, felizmente não tem como jogar no servidor. Veremos isso mais pra frente, mas por enquanto, para quem tem computador e quer jogar no servidor e não sabe upar, esse vídeo é especialmente para você. Cara, criou a sua conta, primeira coisa que você vai fazer, ó, vai ter o rank online. Também tem o um launcher. Se você quiser baixar o launcher 64, é, 64 bits, tem o WinRAR, você pega e extrai, beleza, extrai o, o arquivo, pega e entra no launcher lembrando bem que é para 64 bits mas enfim Ó, você entrou aqui no site, primeira coisa vai ter o início, canal do youtube, rank online, chat configurações da sua conta onde você pode alertar o nick, deletar o patch e desblogar e o launch é para você baixar e embaixo aqui entrar no jogo aqui aparece os detalhes da sua conta, beleza? como o nick do usuário, login etc e aqui eu estou no rank online para que serve esse rank online? muita gente se pergunta Ó, Os 10 top quem ficar no hall, tipo esse aqui é um hall online. Esses caras que ficar no hall aqui, eles vão ganhar um relógio. Esse relógio serve pra quê? Agora nós vamos entrar no servidor para mostrar para que, que serve. Eu mudei toda a estrutura aqui do servidor de design. Esse login aqui fui eu que fiz. Espero que vocês gostem. Ficou bem da horinha. Vou até ver diminuir aqui para vocês verem. Ficou bem da hora. É que minha tela ver é de 20, 24 polegadas <risos> Mas beleza, né? Pra vocês verem, ficou bem da daorinha mesmo, galera Agora volta normal Tranquilo Entrou aqui no servidor, sendo novato A gente tá com o tema de Natal, tá bem bonitinho, tá bem legal Primeira coisa que você vai fazer Tietchan, o que, que eu faço, mano? Entra aqui, ó Vai ter o um evento aqui, ó Desse lado aqui, evento Você vê no evento limitado Cara, ó, evento de inauguração, você coleta ele Coleta o evento de compensação de manutenção, bem importante, coleta ele também Evento de Halloween, chegou, coleta também Esse, ó, pra, isso aqui é para mostrar pra galera que é free Mas caso você queira ajudar o servidor a se manter online Você pode que adquirir uma VIP, entendeu? O Discord ainda não tá funcionando esse amor eterno aqui você dropa nas instâncias Tá dando igual água Então não se preocupa com o evento no Discord Foca apenas nos eventos que tá coletável Que é do evento é, Evento de inauguração Compensação de manutenção, Halloween E último evento Esse evento aqui, mano, tá muito bom Coleta, ó, já vem uma formiga vermelha é, Estrela 5 Não, 5 estrela, estrela 5 5 <risos> estrela Vem muita coisa, cara da coisa mesmo só isso entrando pra você pegar mas por aqui já dá pra você ver o tanto de coisa que vem esses bakufu full vem com 180 de atributo coletou os eventos, depois que você coletou todos os eventos o que, que você vai fazer? vai vir aqui no salão de jogos como o servidor que vem tá em manutenção apenas eu tô logado, entendeu? mas enfim, você vem aqui no salão de jogos, faz pvp 10 k de cupom por batalha 5 por derrota, nem precisa encostar no oponente que você já ganha nas cartas vai vir o que? vou mostrar aqui pra vocês vai vir o point galera Ó, oh, ponte global. Esse ponte global, um global, você vai dropar ele que vira nas cartas, entendeu? Daí, oh, você pode vir, dropar. E olha o externo que você pode pegar. new two, Ataque 980, defesa, sorte. Bença que vê é, de anjo. Muito forte também. Vem itens muito bom. Mas tem que fazer muito PVP, entendeu? Você não vai chegar aqui e fazer, vamos supor, 10 PVP, você já consegue sem sem points, não, você tem que fazer muito PVP. Fugura, com essas figuras de cashback, é apenas comprando. Cada cashback desse daqui é um real. Daí você pode comprar 50 e tentar ativar. Entendeu? Basicamente funciona assim. E também tem um tempo online que eu mostrei para você, que é o rank online. Esse rank online você vai pegar super tempo, que é um rebold. Nesse caso você pega uns reloginhos E você pode, querer dar a sorte De pegar, que ver, uma carpa de votos Pode dar a sorte de pegar um canhão de abóbora O que mais que eu posso mostrar aqui As pokebola Sei que vocês estão interessados em itens top Também anel antigo plus Olha o atributo desse anel Olha o dragon fire E por aí vai, né Restauração de vida Equipamento do pet a galera tá doida nesse equipamento do pet que é permanente é, Olha o atributo disso Muito apelão mesmo Por enquanto só os VIP tá tendo a galera quer ver Mas a galera tá quase conseguindo pegar esse aqui também Porque ele tá fazendo muito PVP As poções de prática Nível full 70 né E é isso aí galera Muita coisinha mesmo Daí é só ficar online Ficando online você fica naquele rank Daí eu vou te mandando os relojes Que no caso é o super tempo E quantos relojes você pega porque vê Por... Não por dia, né, mano? A gente quer ver, faz uma... Vamos supor, você ficou uma semana Daí você pega, quer ver... Cinco, pega dez super tempos, entendeu? É, você fica, quer ver... Toda semana a gente entrega, quer ver, um prêmio, entendeu? Demora, viu, galera? Não é fácil, não. Você tem que ficar online muito tempo, entendeu? É toda semana, pra você entender. Beleza. Eu falei um pouco das missões, agora eu vou falar, quer ver, como que você... Vai poder querer ficar mais forte ainda. Fora isso aí que eu já te mostrei que vai deixar você muito forte. A gente tem a estátua. A estátua funciona aqui é, de que jeito? Ó, Todo domingo ela reseta. Ela funciona de segunda a sexta. Entendeu? De segunda a sexta você pode doar. Você vem aqui, ó, doa, cupom. Vamos supor que nessa continha aqui, ó. Doei sem cupom. Beleza. Você doa sem cupom. Aí você pegou aqui. Top 1, você já vai pegar essa arma aqui, mais 12 Entendeu? Que você atributa aí Mas aqui que importa? Que é, o, é a troca de pontos Na troca de pontos Você tem que ver essência de honra Tem que ver espírito de luta Tem blocos de elementar zâmia, tudo que você precisa Poupar sua conta, você vai encontrar aqui, entendeu? Por isso que essa estátua É muito essencial, muitos DD tem que até tira ela dessa versão, por causa de que? Por causa que das coisas Que dão Muita coisa mesmo, não tem como você chegar no servidor se o servidor for hard, que é o propósito desse servidor, você dropar isso tudo, mas a gente já disponibiliza isso para a galera poder ficar forte, entendeu? Instância, eu quero mostrar as instâncias para vocês agora, que a gente deu uma mudada nos drop, que muita gente quer ver, que a mão com drop tá difícil. Ó, vou explicar para vocês, o propósito do servidor é ser hard, não um servidor totalmente assim, ó, que vê que você vai chegar e vai ficar forte em um dia vai conseguir ficar forte durante até 5 dias no caso se os caras forem que ver gente boa com você tiver vai nas distâncias você pegar uma confiança com os caras que cara tiver nas instâncias, você fica bem forte por causa dos drop mas se for um cara que vê que é brigão sem paciência mano você vai esquentar a cabeça toda hora você não vai conseguir querer ver o você vai ter de que ver dedicar muito tempo aqui entendeu o servidor o propósito dele é você ficar online por isso que eu coloquei até esse tempo online entendeu coloca isso na cabeça e mano joga é isso que eu te peço, joga, aproveita o máximo que o servidor tenha a te entregar Não seja um cara que vê é, sem paciência Porque esse servidor não vai servir pra você Você tem que ter paciência para o padre, ele tem que se determinar nisso Tanto que quando você entra aqui, ó, o servidor já aparece aqui ó, Servidor hard, entendeu galera? Hard, o que que quer dizer hard? Um servidor difícil Que vai demorar pra você pegar as coisas, não vai ser totalmente fácil Não é esse o propósito, eu não coloquei servidor easy é servidor hard. Mas enfim, vamos voltar aqui nas instâncias, como eu tava dizendo. Que mudaram os drop. Ouvi do dragão. Vamos no herói aqui para vocês verem. Aí, mano, muitos drop. Externo: Frango natamina, 900 de atributo. Daí tem que ver essa árvore natamina aqui também, ó. A árvore dos presentes, 900 de atributo. Colares. Mano, essa aqui é uma Ebrama. Ebrama level 8. Olha o atributo disso. E fora que no PVP tá dropando a nível 5, que é de 550 Se você dá a sorte de abrir a carta e vir um negócio de 550 lá, tá feito, cara Mas é mais na sorte, como eu disse Daí tem um herói, o herói já vem coisas um pouco melhores Mas, ó lá, já vem um nível 8 também Vem quase a mesma coisa, entendeu, galera? Mas agora vamos para a distância que a galera mais gosta Que no caso, quer ver, é o, AG, o AGH a GH, vem essas roupinhas aqui, mano Essas roupinhas dá muito atributo Na moral, olha esse canhão de abóbora É muita coisa, cara Que tipo assim, a gente disponibiliza Só do cara ficar jogando Se eu fosse para abrir um servidor para ele que ver isso Pra todo mundo ficar forte de um dia pra noite E o servidor fechar, não tem um propósito Não ia estar aqui dois meses com esse servidor Entendeu? A gente sempre faz um planejamento pra lançar as coisas E sempre que vem inovando, entendeu, galera? Então vocês tem que colocar isso na cabeça Ó, Arena do Épico Arena do Guerreiro Épico O que que vem aqui? Cetro de gelo Vem esse colar aqui, muito bom E o New vocês gostam Que eu sei que gosta dos atributos Vem ataque é, das Olimpíadas Ó, vocês podem ver upar, que o totem de vocês também galera. É só pegar cupom e o pau todo totem Entendeu? Vocês pode querer Fazer que ver a GE a GE, vocês podem querer pegar esses fragmentos Esse fragmento aqui, ó, vocês fazem uma arma rara Que vai dar 900 de atributo É muita coisa, entendeu? Isso aqui, ó, vocês podem querer Caixa é, Black Dragon Vocês podem já descartar, porque não vai servir, entendeu? Mas enfim Agora vamos pra uma Ó, Copa A gente tá ajeitando ela, né? Essa manutenção Mano, Copa vem muita coisa Muita coisa top Agora vai curtir demais Olha os atributos desses anéis aqui, ó Entendeu? Olha os ternos que vem. É várias, várias coisinhas. Tem que ver chute. Esse chute aqui serve pra você pegar. que ver? Algumas. Tinha umas missãozinhas que você pegava com chute também. Mas tem. Ó, restauração. Muito top também. é Brez. É. Acho que é Brezard. Ó, pra você ver. Mendara, PVP. Esse escudo tá muito bom. Cara, o servidor tá aí Tá pra oferecer, que ver, uma jogabilidade pra você Que gosta de The Tank Da forma, que vem incrível Basta você jogar e aproveitar você recarga, que ver, tá barata, não tá caro Dá pra você refazer uma recarguinha aqui E conseguir comprar uns itens na... Legal na mão do spray spray, que ver, tão legal, tão curtindo o jogo também Cada um tem sua opinião Tanto construtiva Relativa e outros, que ver, que não tem Fundamento em nada Apenas tão pra, que ver, encher o saco Entra um dia e some Mas tem uns players que estão aqui Que são fiéis E esses players do valor e sempre tento que ver Incentivar eles, tanto dando cupom De vez em quando Pra eles ficarem online Tento que ver fazer umas missões, eventos Agrada os players da forma que eu posso, entendeu? Mesmo mantendo que ver O padrão Sem prejudicar quem gasta Sem prejudicar que, ver que também tá free Porque um free aqui dentro do servidor Mano Faz muita coisa, cara. Uma hora eu vou gravar um vídeo na conta de um free para vocês terem base de como a conta deles estão. Mas entra e pergunta aqui no chat: no alto-famante, quem é free? Você vai ver a conta dos caras, cara. Apenas ativa Fugura, ativou Fugura, mano. Os caras já fica muito forte, vai drop, faz as coisas todas. Então, cara, dá a oportunidade para entrar e jogar, fechou? Só isso que eu te peço e peço pra você também fazer parte do nosso grupo aqui do Discord, fechou, galera. Nosso grupo aqui do Discord, ele conta hoje com mais de 400 pessoas, 420 mais ou menos. aí precisa dizer, tem 400 offline no momento, porque também é tarde, né? De 19 online. E é isso. Você que tem interesse em recarregar, vem aqui abre um ticket. Vem aqui embaixo, eu te mando meu número do WhatsApp também. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Até o próximo vídeo, um abraço do senhor Tietchan e venha jogar o tank servidor 5.5.9 versão top demais. Música